E hey, aí, tudo bem? Aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura. E hoje eu quero dar uma dica de livro bem bacana, é uma dica de livro sobre relacionamentos. É, homens são de Marte de Marte e Mulheres são de Vênus, de John Gray. Nesse livro, o autor ele explica as diferenças entre a forma como um homem e uma mulher se portam dentro de um relacionamento. Ele mostra que muitas das vezes a mulher só quer alguém que é, simplesmente a escute e alguém que, que dê atenção para ela, enquanto o homem já é, busca mais por reconhecimento, busca mais por é, utilizar a sua, a sua realmente posição de, de líder dentro de um relacionamento, resolvendo problemas. Né? Então, esse foi um resumo de um minuto para o nosso vídeo sem frescura de hoje, já está dando tempo. É, se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição um link para você é, poder ver também mais sobre esse livro. E é isso. Espero que você tenha gostado do, do vídeo de hoje. Se inscreve no canal também e até o próximo vídeo sem frescura. Um grande abraço e tchau, tchau!